É mais um podcast comigo, André Ascar, aqui no Corrida Perfeita. <risos> é, eu troco tudo às vezes, mas é podcast e seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência e por falar em trocar tudo. Hoje não vamos falar sobre corrida, mas calma, não se preocupe. Vamos falar sobre esporte, sobre vida. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um cara que eu já conheço há um bom tempo e vem apresentando um bom desempenho no esporte que ele pratica. Hoje eu tenho aqui comigo... Felipe Miyamoto, o japonês voador. Sabe um esporte diferente? Uma pranchinha de uma lancha? O tal do Wakeboard. Muito obrigado, campeão latino-americano. Valeu. Felipe Miyamoto, Filipinho, como é que você tá, meu querido? Tudo como é que foi agora? Tudo bem, prazer estar aqui. E foi, o ano foi bom. Agora bom. a gente tá de férias, né? Já já a gente começa de novo a preparação, mas foi muito bom. Tá certo, foi muito bom, né, cara? E como é que é? Me fala, porque a gente se conhece desde moleque, estudamos junto, jogamos bola junto, corremos junto. Por que você resolveu escolher a vida em, em veredor Para ir pro wakeboard, esse esporte estranho? Por que você quis isso, cara? Cara, é aquela coisa, né? Igual quando o bichinho pica e não tem jeito. É igual você jogava bola, jogava bola e pedalava e tudo. Sempre correu, mas não era o, o foco, né? O bichinho da corrida de pico, você não saiu, né? O meu foi o bichinho do wake. Mas sempre gostei de esporte, não teve jeito. Aí a primeira vez que eu fiz, eu já me apaixonei pelo negócio e não, não tinha como largar. Cara, explica um pouco mais aí pro pessoal como é que é o wakeboard, o que, que a pessoa precisa pra praticar wakeboard, além de uma prancha, principalmente, <risos> né? Porque nem da lanche em si, é, você precisa pra a gente puxar. Sim. Hoje em dia tem os cables e tudo Exatamente. mais. Explica um pouco mais sobre esse esporte e por que, que você acha ele tão apaixonante. Cara, o fato de você estar tá dentro da água, assim, para quem, quem gosta de nadar, para quem surfa, quando você está dentro da água, a troca de energia ali, a liberdade é, é, é diferente, né? No meio que a gente não está exatamente dentro da água, mas em cima de uma prancha, sentindo e vento verdade, na cara. Na verdade, você não eu quer não quero estar, na estar dentro água. da água. Na verdade, se <risos> eu estou dentro da água, eu caí, então não é. Mas é aquela sensação de, do vento na cara, velocidade, você tá, tá podendo saltar, fazer manobras por cima da água dar uns mortais por cima da água é um negócio é uma, é uma vista diferente aquela aceleração do corpo né que você tem por Exatamente. vários anos, dá uma e adrenalina. adrenalina né adrenalina mexe com todo mundo não tem como cara e as pessoas acham que é simples é fácil você estar tá em cima porque vai ter uma prancha ou é muito difícil de você ficar em pé numa prancha? Quais são as dificuldades que as pessoas encontram, que você vê com seus ou, alunos, que você sim. dá aula e que você encontra dentro do WAKE? O, o leigo, a pessoa que nunca praticou, a primeira pergunta que eles fazem para mim é... Precisa de muita força, é, é difícil, tem que ter equilíbrio... E pelo contrário, como tudo na vida, como qualquer esporte, você precisa de, você precisa de, de uma técnica. Uhum. Então, eu, é um esporte fácil. para ficar em pé e andar, é um esporte fácil. Eu já dei curtindo Isso é tranquilo, é muito. Outro. É bem fácil. Uma criança de 3 anos ou um cara de 70, 80 anos que consiga agachar e levantar. Pode fazer o esporte é muito fácil. Bom então acaba que não é um esporte muito excludente por conta de ser para poucos de capacidade física para isso. O contrário ele. inclusive pensam. né até o, o nosso amigo o Fernando. Sim. Ele é que está infelizmente inviabilizado ali para ficar em tá. pé né. Ah, mas ele não ele, ele, não, é ele, faz tudo. ele. não é limite não é limite para ele ele o contrário lógico ele tem a parte física dele muito bem preparada. Mas hoje em dia, na escola, a gente dá aula para o Wake adaptado, então tem, tem tudo. Só todo um detalhe aqui, gente, que eu estou falando do Fernando Fernandes, o ex-Big Brother, que hoje em dia vai se aventurando no mundo, vendo que as possibilidades são muito grandes. Você não precisa de uma perna, né você, exatamente. Não, você não tem Você com não falta. tem que, com as suas limitações, você não tem que deixar de fazer o que você ama o que você gosta. Exato, não é uma desculpa. Né? Essa é exatamente até a prova dele, ele quer mostrar para o mundo que você pode fazer tudo, basta que é querer. Isso é fantástico no esporte, né, cara?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 No, no, no barco, o barco ele vai numa velocidade constante, mas a gente faz umas tangentes e essa velocidade que a gente cria chega em torno de 55 km por hora. What? E você cair desse jeito na água acaba virando o chão. É. Não rala, mas dói. E é um barco específico, né? Que ele tem que criar hum. a sua ondinha pra você poder bater ali. Não é o, é o barco no que a gente usa, lógico, é um barco específico, não eliminando todos os outros barcos. Você pode praticar o wake em um jet ski, no um motor a cabo, um, um carro puxando você dentro do lago, você pode praticar de várias formas. Mas para o alto rendimento é um barco específico que ele forma um casco, é diferente, a hélice é diferente, a marola que ele forma é totalmente... Diferente, a marola maior, a gente usa a marola do barco como se fosse uma rampa. Então, é, o seu trampolim ali, que você é, vai lá faz é, aquela força E abaixo. você falar em trampolim, é muita coisa que a gente faz, a preparação é no trampolim não, no trampolim acrobático, né, na cama elástica. Que é o momento que você precisa se estar tá treinando, que é no ar, né? É exatamente, o tempo do ar, a gente ter a noção corporal, onde a gente vai olhar, o que, onde está a água, como está a, a, a manete, que é onde a gente segura.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 A competição é diferente, né? A competição são duas boias, é um espaço, né? Que você vai e volta, como se fosse uma pista. Você vai, ele tem uma boia na entrada e uma boia na saída. Então você, o barco vai, você faz uma passada, o tempo passou da última, da segunda boia, você. O barco faz a volta, você para de fazer manobra e você começa de novo, assim que passar dessa boia de novo e termina na primeira boia. Então é uma ida e uma volta. Dá em torno normalmente de. 8 a 12 manobras, tipo assim, eu, eu particularmente, eu faço 5 na ida e 5 na volta, uhum. né? E no caso, se a pessoa cai, aí eu, o que que acontece? Ela perde a manobra que ela fez, e fora o tempo que o barco tem para pegar e ela e arrancar de novo, ele já continua, perde, per espaço, já perde né? mais espaço, já perde mais manobra, porque ele só tem até aquela boia para fazer. Então, cair não é legal. É. E outra coisa, é...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 Isso, você teve um, agora no Mundial, foi até uma excelente participação. Você parou hum. na semi, não foi? Foi, foi sair na semi. Semifinal por conta de questões de pensamento, né? Exatamente. Você pensou demais, a execução, a concentração, como é que foi? Quanto pro aquele, pessoal? Que aquele detalhe, né? Que a gente fala se o movimento ficou natural, mas mesmo ele sendo natural, você tem que estar tá concentrado na prova que você vai fazer. É, aí o que, que aconteceu? Eu, eu, tá, eu fui na ida. Eu caí na última manobra da ida, na quinta manobra, que é uma manobra assim que é, é, é difícil e eu poderia cair ou não. Assim, não é uma, manobra, uma ali, não né? é uma manobra arriscada. Assim, normalmente eu faço ela, eu executo ela não, sem problema nenhum. Só que eu tive a infelicidade de cair. E eu falei, então tá ok, eu vou fazer ela na volta. E eu ia colocá-la como quarta manobra da volta. Então eu fiz a primeira, a segunda, na terceira, como é uma manobra que eu nunca caio, movimento comum para mim. Já estava pensando no depois. Eu já estava pensando no depois, só que eu até falo os meus alunos, cara, é uma manobra de cada vez. Por mais que você saiba ela e eu cometi o, o erro de não ter concentrado na hora, porque você pediu para eu fazer ela agora. Que você tinha que executar no momento. Exatamente, mas é aquele detalhe de campeonato tá focado é. na prova. De não, Qualquer de, detalhe de, faz diferença. Exatamente. É um, foi um detalhe bobo, foi 10 centímetros assim de, de, de que eu poderia cavar um pouquinho mais. Eu já falei, não, eu já estava pensando na outra que eu ia fazer, na né? Que eu tinha errado.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 Eu, eu podia ter é, aberto um pouquinho mais, eu podia ter cavado um pouquinho mais, e na hora eu falei, não, é automático. e Fui no automático, faltou mesmo a concentração e eu... Sabia o que estava que acontecendo naquele momento. Exatamente. Né? Se eu estiver eu correndo, tiver um buraco na minha frente... eu está que... pensando no quilômetro 42, né? Eu Maratona, vou cair no buraco. Cair no buraco. Eu, tenho que, eu tenho que passar daquele buraco. Por mais que seja um negócio simples, eu vou ter que só aumentar uma passada, isso. É um detalhezinho, é esse detalhe que foi, foi a comparação é exatamente essa, é você passar um buraco numa prova, foi exatamente o que eu cometi se, ali. Você desligou. É. Faz parte. É, faz parte, isso faz parte do esporte, traz a gente pra, a, a, ensinamentos para a vida, né, cara? Que é essa questão de você estar pensando em coisas futuras, sendo que você tem que realizar coisas agora que, que vão te dar base para o futuro. Você Com tem certeza. que se concentrar em cada momento, em cada ponto. E aí entra como uma boa terapia também o wake, né? a wake, pra ansiedade, ele é... pra você se concentrar ali, esquecer é o futuro, ele é deixar ele é tudo, fluir, ele é tudo. desligar do resto, né, cara? Porque também, como é, é um esporte radical, é, mas eu controlo o meu risco. Se eu, se eu for treinar é, hoje, eu vou chegar, não, eu quero executar minhas melhores manobras na, na altura máxima. Na... É um esporte que o risco de morte é quase zero. É quase zero, é quase zero. Se no, que eu saiba, teve duas mortes. É, uma foi porque o cara tava andando sem equipamento de segurança, que é o colete. Uhum, ele afogou? E ele afogou. O, afogou, assim Ele bateu muito forte com, na água. Desacordou. Ele desacordou. E a bota saiu do pé, ou a prancha saiu do pé. E ele afundou. Foi essa, e como ele não tava sem colete, o, o, barco, o piloto do barco com certeza não, não viu. viu e não, ele não, não deu nem tempo. É. O e o outro que ele fez uma manobra, tinha um barco do lado e ele bateu no barco. Então, tipo assim, <risos> foram as duas Me mortes. Então, o minha. risco de morte é, é, é difícil. Teve lesão medular, que a gente sabe. É, o cara pulou de uma rampa para outra rampa e machucou a medula. Então, isso aí acontece, não, mas de um morte é... É um radical, mas seguro, é, podemos, dizer podemos dizer assim. É, podemos dizer assim. Segura assim. -se. E você controla a segurança. Se eu quiser ir pro lago hoje só para me divertir, eu vou fazer manobras bobas, eu vou, vou brincar, vou é, bater na água. É, controla a segurança, a mão, mas se você também não tiver um corpo preparado, a chance de lesionar é muito sim, grande, Sim, isso sim, né, isso cara? sim. É uma força constante te puxando para frente. Uhum. Né? Então, você tem que estar tá com... Você trabalha o tempo inteiro com a musculatura, faz uma isometria o tempo inteiro. Então, se a isometria, querendo ou não, você ficar muito tempo segurando alguma coisa, você vai soltar. Se vai... o músculo vai cansar, ele não vai conseguir ter a mesma tensão, assim que ele Exatamente. fadiga. Exatamente. Então, no momento, por exemplo, você vai dar um salto, já não tem mais a mesma tensão para proteger o seu corpo, a chance... Se você de um... parar para ver, o meu treino mesmo, diário, é, é mais pesado, lógico que varia, mas normalmente o meu treino é de 25 minutos a meia hora, no máximo, uhum. porque é o tempo inteiro Só explodindo, é, é, né? é uma intensidade muito grande, é uma explosão também o tempo inteiro, é, pulo, agacho, explodo, então... Ele, é, passa, é, acaba muito rápido o gás. Não tem como. Por mais que eu esteja preparado, você é, vai, vai ficando ali. Ele exige demais. E é quanto bom. mais exige, vai chegar um ponto que eu não vou. Que eu vou me lesionar. Se eu passar desse ponto aqui, vai, vai machucar. É, querendo ou não, não tem treinos de wake de mais de uma hora de você ficar rodando o tempo inteiro. Porque, o seu, como você fala, a tensão é tão grande, é. o corpo não aguenta. Não dá. E não tem uma perspectiva de ultra-wake. Não, não tem. Não. Se for ultra-wake, não, se você quiser fazer um teste, vamos lá. Andrei. Você vai correndo pelo lago, eu vou andando. Beleza, a gente consegue. Só ficou paradinho. Paradinha ali. Fazendo manobra, pô. É, fazendo manobra não dá. Paradinha ali, você brinca. Cara, teve um aluno meu, ele também corria, ele corre, na verdade. Ele tem 60 anos. Foi o primeiro cara que eu vi na minha vida. Ele andou duas horas e meia. Sem parar. sem parar, Lógico, não fazendo manobra. Ele estava aprendendo, ficava em pé. Caia, tinha os intervalos. Caia, mas ele andou duas horas e meia. Esse, foi, foi, esse é, é o também. da corrida aí, É curtir. esse aí. Foi esse cara aqui que uhum. aguentou andar mais. Não fazendo manobra, ficando em pé. Porra, que legal, que legal. Bom, Felipe, para não me delongar muito aqui, cara, gostaria de já te agradecer a sua presença, para falar um pouco mais sobre o Wake, sobre a sua experiência na, nesse esporte que é tão diferente, digamos assim, mas tão parecido quando a gente Sim. vai para pontos fundamentais, no qual você tem que prestar atenção no seu corpo, você uhum. tem que ter a concentração, o fortalecimento ter a consciência do que você vai estar realizando ali. E outra coisa que eu queria te perguntar, pra, só para não esticar muito e não te dar tchau, aproveitar uhum. a oportunidade de você estar aqui visitando a gente para trocar ideia com a galera. Cara, esse mundo do esporte, para a gente aproximar um pouco mais, como é que você vê a questão da profissionalização do wake? Uhum. Hoje em dia, ser um profissional no Brasil... Né? pegar um pouco mais dessa parte política do que você acha, aí, como é que você vê, o governo contribui, se acha que o governo não tem que contribuir também não, não vou chegar uhum. muito nesse ponto, mas as oportunidades, porque querendo ou não você dissemina esporte, qualidade de vida, uhum. para as pessoas terem uma, uma vida mais saudável, porque Sim. o esporte é saudável e Sim. ajuda a gente não só na parte do, do físico, mas na parte mental também. Como que você vê isso? Do amador, do profissional, o cara que busca isso, como é que está a sua vida hoje nesse sentido de equilibrando nesse fio da navalha? Cara, a gente como, até com eu e você, como, como profissionais da área que a gente trabalha com isso, eu acompanho muito, tem pessoas que vão me procurar... O cara é médico, trabalha o dia inteiro fazendo cirurgia. Ele vai para lá para procurar uma qualidade de vida, assim como o pessoal vai para corrida, uhum. para desligar do mundo, para ter, para é, é muito mais mental do que fisicamente. Às vezes você vai pegar uma pessoa aqui que ela não, talvez não, não tenha condições de fazer uma outra maratona, mas ela tá aqui para deixar os problemas dela, para não para não se estressar, para ter uma qualidade de vida melhor. Isso tem muito lá no ICO, que como é um esporte diferente e você está em contato com a água, você vai para um, um ambiente completamente diferente, você vai para o lago. você sai do seu... Você sai, sai da cidade, né? Você é. vai para um, um outro lugar. E isso, pra, pra mentalmente, para as pessoas que vão me procurar, é excelente. Eu costumo dizer que eu sou terapeuta, eu sou, eu sou professor, você acaba se virando amigo. Sim. Então você está ali para dar qualidade de vida para as pessoas. E o, na parte profissional, como todo esporte no Brasil... É muito complicado, assim, é, e se você comparar com o Olímpico ou não Olímpico, isso tem uma grande diferença. Já tem o um peso, porque Já tem, tem a ajuda um peso. do Kobe, né? Exatamente, isso. a gente é não Olímpico, a gente está nos no, no Jogos Pan-Americanos, a gente está quase. É. Tem um incentivo, mas é um esporte, pode-se dizer que é bem amador, porque é difícil, fora o, o custo que tem, o, o gasto que tem. É, Querendo não tem que ter a lancha. Você tem que, tem que ter a lanche, tem que tem ter a, lancha, que a gasolina, prancha, a gasolina paga, e a gasolina deixa, não, tá, não tá legal. Não tá ajudando, <risos> né? E acaba todo... que o investimento é alto, né? O amor tem que ser muito grande pelo esporte para persistir, é o... né, cara? O amor tem que ser muito forte mesmo. Não tem, não tem como ali, se, se não... Para viver mesmo, se eu chegasse agora, se eu perguntasse, Filipinho, se você não tivesse o barco, não tivesse a escola, você teria condições de ser um atleta profissional? Eu falaria assim que... 30% de chance que eu teria. É, porque, porque acaba que bate muito com os próprios atletas de outras modalidades. Não, é é de brilho, todos que praticam. Quantos tem, quantos tem patrocínio, tem incentivo do governo, tem, tem programas de, de renovação de atletas? É, são poucos, a gente cansa de ver aqui. Você consegue ver, tipo, você tem uma estrutura muito grande. Tipo assim, você às vezes quer, quer abranger para outras pessoas e você não pode. A, a falta de demanda de tempo, até o custo, então é, é difícil a gente querer. É abraçar o mundo, né? É, mas a gente vai levando o desafio vai. do jeito que ele aparece, né? Do com jeito certeza. que vai três palhetos e vamos levando. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar um pouco mais essa experiência com o Equiboard, com o esporte, para levar para o pessoal que, porra, existe vida. Existe. Existe vida entre atletas <risos> Entre atletas, né, velho? Existe vida além do futebol, para quem só quer saber de com futebol. Certeza. Que tem com inúmeros certeza. esportes que trazem muitos benefícios à nossa saúde. E vamos viver, que o mundo é grande, né? Com certeza, brigadão, prazer estar aqui, Dá o seu aqui, recado véio. pra galera, como é que o pessoal te encontra, se quiser Cara, treinar com você. Se quiser me, me procurar no Instagram, Felipe Miyamoto, e o da escola, Wake Brasília, arroba Brasília e arroba Felipe Miyamoto. Pode me procurar, se quiser tirar alguma dúvida, alguma preparação, o que, que precisa, como iniciar no esporte, que é a grande demanda que a gente tem hoje em dia, graças a Deus tem que renovar sempre. Pode procurar no Instagram ou no, no, no, no qualquer um dos dois, pode falar comigo direto lá que eu tô lá. <risos> então valeu, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Fiquem bem. Até o próximo podcast. Quem sabe a gente não traz um cara de Base Jump agora. <risos> é a valeu, boa. galera. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.